Neste vídeo, aprenderemos sobre a divisão celular e o crescimento do organismo. Vamos começar o nosso raciocínio pela fertilização. As espécies que fazem reprodução do tipo sexuada realizam a fusão de dois gametas, o espermatozoide e o óvulo. Esses indivíduos, então, que é o caso da nossa espécie, por exemplo, surgirão a partir de uma única célula que foi formada neste processo. Cada um desses gametas tem metade do material genético necessário para compor um organismo. Uma vez que a fertilização tenha acontecido, esse organismo agora é dito diploide. O termo haploide é quando há metade do material genético. Os gametas, no caso, são haploides, pois possuem metade do material genético, e você se torna diploide após a fusão desses gametas cada um fornecendo a metade do material genético e, juntos, compõem o organismo diploide. O óvulo fertilizado começará a se dividir e se multiplicar. E assim, em um curto período de tempo depois, essa única célula serão duas, essas duas serão quatro, essas quatro serão oito, essas oito, por sua vez, serão 16. E assim, o processo continua até ter trilhões de células formando um organismo completinho. Mas uma pergunta interessante a se fazer é, como acontece essa tal divisão? As células são iguaizinhas? Elas têm o mesmo material genético? Mas se elas forem iguais, como é que faz para que elas se diferenciem em diferentes tipos de células? Você deve estar imaginando que as células da pele, por exemplo, são bem diferentes das células presentes no coração. Esse processo de divisão celular no qual uma célula-mãe se divide em duas novas células-filhas, sendo essas novas células geneticamente idênticas à célula-mãe, é conhecida como mitose. Mitose é um tipo de divisão celular. Vamos nos aprofundar, por enquanto, nesse tipo de divisão, a mitose. Comecemos por duas células filha, ou seja, já houve uma mitose antes de uma única célula, tornaram-se duas. Essa não é necessariamente uma célula humana, tudo bem? É só um exemplo. Temos aqui quatro cromossomos em dois pares. Para mostrar que um cromossomo é par do outro, codifiquei por cores. Este par é azul e este par é vermelho. Portanto, quatro cromossomos em dois pares. Uma célula humana teria 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, ok? Por isso, eu disse que essa célula que temos na tela não é necessariamente uma célula humana. De qualquer maneira, esta é uma célula eucariótica, já que possui núcleo e o seu material genético está contido ali dentro. E só para entender o que são esses fios longos, estes são cromossomos em sua forma não condensada. E cromossomos nada mais são do que longas fitas de DNA bem compactados. Essas fitas não condensadas de DNA têm um nome quanto à sua estrutura, é a cromatina. E essa longa fita de DNA tem segmentos que codificam proteínas específicas. E cada segmento deste nós damos o nome de gene. Em um determinado par de cromossomos, você tem o um código para os mesmos genes, mas você pode ter versões diferentes do mesmo gene. Por exemplo, Talvez, este gene bem aqui contribui para a cor do cabelo de alguma forma. Então, este outro aqui contribui da mesma forma, mas pode levar a ter uma cor de cabelo diferente. Cada um desses cromossomos em parzinho, chamamos de pares homólogos ou, simplesmente, homólogos. Eles codificam os mesmos genes, possuem o mesmo conjunto de genes, mas podem ter versões diferentes deste mesmo gene. Chamamos as versões diferentes de um mesmo gene de alelo. Para se preparar para a mitose, cada um desses cromossomos precisa se replicar, ou seja, fazer uma cópia de cada um. Ficando assim, veja. As duas cópias replicadas são conectadas no centro. Nós as chamamos de cromátides irmãs. E podemos ver isso de maneira um pouco mais evidente logo nas fases iniciais da mitose. Primeiro, vemos que o material genético, as cromátides, foram condensadas, formando a estrutura altamente compactada, que chamamos de cromossomo. Essa é uma etapa preparatória para a divisão celular. Portanto, até aqui aconteceu a replicação do material genético de cada um dos pares homólogos, formando as cromátides irmãs e a compactação desse material. Bom, uma vez que essas etapas preparatórias aconteceram, o próximo evento ocorre com o um envoltório nuclear, ele se desfaz. Ao mesmo tempo, o fuso mitótico começa a se formar. Falaremos mais sobre essas estruturas, o envoltório, o fuso, em aulas futuras de biologia. Não precisamos de muitos detalhes neste momento. Apenas imagine que os fusos mitóticos são estruturas feitas por proteínas, cuja função é agarrar os cromossomos, e promover sua separação para que, então, a mitose possa acontecer. Agora, vamos avançar mais um pouco na mitose. Os cromossomos estão alinhados no centro da célula e o fuso mitótico se conectou ao cromossomo, o que é muito importante, porque, lembre-se, o fuso é quem separa os cromossomos. Mas, depois disso, vamos para a fase intermediária da mitose. À medida que passamos pela mitose, o par homólogo irá se separar, indo apenas um do que antes era um par para cada célula filha. À medida que o fuso mitótico puxa esses cromossomos, então, entramos nas fases finais da mitose. E você pode ver aqui que as cromátides irmãs, que agora são cromossomos individuais, foram puxadas para os lados dessa célula, agora com um formato mais alongado, meio esticadinha. Uma vez que as células estão quase que completamente separadas e cada cromossomo foi puxado para uma célula, ficando com apenas um do que antes era um par, o envoltório nuclear se refaz, o fuso mitótico é desfeito e a divisão do citoplasma da célula é concluída numa fase que chamamos de citocinese. Agora você vê duas células filhas originadas daquela outra célula mãe. Por mais que você ache estranho, esse processo está acontecendo em seu corpo continuamente. E esse mesmo processo de divisão celular, a mitose, permitiu com que o óvulo fecundado pelo espermatozoide, uma única célula, originasse o que é hoje um organismo com dezenas de trilhões de células e extremamente complexo. Eu não entrei em grandes detalhes nesta aula, porque eu queria apenas que você pudesse compreender uma ideia geral dessa divisão. Mesmo que a grande maioria de nossas células tenha exatamente a mesma genética, elas são capazes de se diferenciar, expressando diferentes genes com base nas funções que precisam desempenhar. Mas falaremos sobre isso em algum vídeo futuro. Também é importante perceber que a mitose não se trata apenas de desenvolver um organismo, Mitose também tem a função de manter um organismo e fazer o reparo de tecidos desse mesmo organismo. Veja suas mãos, seus braços, se olhe no espelho e imagine. Você é um organismo com cerca de 30 a 40 trilhões de células que começou com uma única célulazinha E após muitas mitoses, aí está você! Bons estudos e até a próxima!